Salve, salve rapaziadinha, tranquilidade. Então, nesse vídeo de hoje eu vou explicar o motivo do XXX tentação de ter agredido um cara chamado Notlander. Vocês já devem ter visto, né? O X enforcando o cara na música Young Grats, não, não, não tem videoclipe, mas naquela musiquinha de. naquela artesinha de música, tá ligado? Cover, né? Como o pessoal fala. Então, basicamente era um meados de 2016. O X conheceu esse cara chamado Not Linden. Eles trocaram uma ideia e o Not decidiu comprar um fit do X, porque ele tava começando a estourar naquela época já, já tava mais estouradão assim. E foi isso que aconteceu. O pagamento foi feito em dinheiro, à vista e tal. Eles se encontraram em estúdio e o pagamento foi feito. Se passaram alguns dias, ele cobrou o X Beleza, normal Aí o X falou, não, cara, me dá mais dois dias E me manda o um beat no meu e-mail que eu termino a guiar Aí de acordo com o X, ele gravou ele gravou não, perdão, ele escreveu a letra, mas teve que sair do estado Só que nessa, o produtor dele não foi junto, então não teve como ele gravar, tá ligado? Aí quando ele voltou pro estado de volta, ele tava cheio de coisa Tava com show pra fazer, tinha que terminar umas músicas dele Porque ele tava se preparando pra lançar o Revenge, entendeu? Aí deu que nessa, ele não gostou nadinha, tá ligado? Porque falou pô, cara, tu não termina meu fit, tá ligado? Tipo, 40, 50 segundos de música, mas tu tem tempo pra fazer show Ficar usando o Twitter, tá ligado? fazer suas próprias músicas. Aí é foda, né, mano? Eu não quero mais fazer feat contigo, tá ligado? Eu quero meu dinheiro de volta. Aí deu que o nosso Lindem bicou nessa, de conseguir o dinheiro dele de volta. Então, ele foi pro Twitter e deu um exposed no X, ex", quer dizer, exposed, né? Porque ele construiu uns prints print conversando com o X ex e explicou a situação. Falou, pô, cara, eu paguei 500 dólares pro mano pra gente fazer um feat, ele até hoje não gravou o feat, não me devolveu meu dinheiro, qual foi? Não faça um negócio com o X. Aí, tipo, já vendo esse tweet, ele não gostou nada disso. Já começou a embicar junto do ponto Not Linden. Eles trocaram outra ideia lá no Twitter. E o X falou, pô, cara, eu não sou sua mãe para fazer as coisas do jeito que você quer, a hora que você quer, tá ligado? Ele explicou isso. Ele falou, ó, oh, eu não trabalho no ritmo dos outros, eu trabalho no meu ritmo, eu tenho o meu ritmo, eu tenho a minha vibe. E tipo, a próxima vez que eu te ver, mano, eu vou te quebrar. Foi basicamente isso que ele disse, tá ligado? E não deu outra. O X acabou encontrando o Not Linden no num set do show, tá ligado? E deu o que cobrou ele lá mesmo. Como o vídeo vocês já conhecem tudo, acho que não tem tanta necessidade de mostrar, porque como eu disse, tem programas de diretrizes, né? Mais 18 e tal Não, não, não! Não, não, não mas basicamente a história foi essa Ah, e no final aqui só pra constar, tem duas versões dessa história, eu juntei as duas basicamente O Notch Linden disse que o X não gravou o feat, pediu dinheiro de volta, ele simplesmente não quis dar e agrediu ele E o do X, o X diz que desde quando eles começaram a escutar o beat lá no estúdio, depois que o Notch Linden pagou o X Ele já ficou empurrando o X pra cima pra gravar, pra gravar, pra gravar Aí ele teve que sair do estado, não conseguiu gravar o feat quando voltou, ficou muito ocupado, não teve tempo pra fazer o bagulho do Not Linden. Aí ele também descobriu que estava falando mal dele pelas costas, além do Twitter também nas suas. Falou, cara, quando eu ver ele eu vou cobrar, mano, não tem outra. Aí deu que se encontraram, o ex cobrou ele. E é isso, mano. Obrigado aí todo mundo que assistiu, tá ligado? Tamo junto aí, até a próxima.